Família. E quando o pânico acabou, o que, que você fez da vida, Charles? Tentou virar vereador. Ah, você se meteu na política, Não, é verdade. Lembra em disso. Em 2012, isso foi em 2012. Ah. Por, por, que por que você quis se meter na política, Não, Charles? porque eu, eu entendo muito de política, porque ah, se, por... eu fosse, se eu me elegisse vereador, ah. eu ajudaria muito a, a cobrar, porque o povo sempre cobra e ajudaria o povo para ter saúde, educação, transporte, para quem precisa. Perfeito. E principalmente... Vocês assistiram a matéria do Domingo Show, o Geraldo Luiz na Record, em 2018? Hum. Lembra aquela notícia que gerou polêmica, achando que eu estaria trabalhando como flanelinha? Lembro. Verdade, saiu essa notícia, é Isso, essa notícia. O cara que tirou selfie comigo, é. ele postou nas redes sociais, colocando assim, eu vi muita hora vendo o pede vagando hora por aí, muito triste ver o Charles Henrique pede abagando horas por aí, hum. em algum lugar. Mas ele trabalha como flanelinha. Hum. Mas isso daí mentira. não é verdade, isso não é mentira. Não é verdade, é mentira. É mentira. Porque às vezes quando eu saio de casa, ô carioca, o boleta... Fala, irmão. Eu ando com toalhinha, porque a toalhinha transpira o meu corpo durante as... Oh. É, você fica suado e você. Isso, por causa do calor que tem no Rio de Janeiro. De São Paulo, é, é normal. Não Aí depois nada, a equipe do Domingo show, Isso. Tá Quem noticiou <risos> isso foi o Reinaldo Gotinho. Você inventa cada uma, isso que, é, que me deixa até rir. Confuso, para de falar, bem, para, para, para de falar, merda. É que você me fala que cada isso, Tá de sacanagem. Aí, você tá faz... rindo, né? Vocês estão rindo. <risos> Vai acabar sobrando é, até pra mim. Aqui era da caso da laranja, tu sai que ela vai fala, uma, isso uma, né? Fala, isso isso aqui não é caso de família, não. É, verdade. É caso de família, sim. Não, não é. É sim, não é? É, é. é. caso de família. Ai, mano. E aí, por que você foi se meter na política? Porque você queria ajudar o povo. Ajudar o povo, só, aí, o só, quer, só pra quem precisa. O Carlinhos mandou aqui, ó. Eu fiquei sabendo que o Charles teve três votos. Não, eu tive 4.700 em 2012. Não, ele falou 3. Carlinhos não sabe nada de, de, de matemática. Ele é um Cê pouco analfabeto. Ele teve três votos? Ele mesmo. é sempre analfabeto e não sabe escrever é, porcaria nenhuma. Ele mandou aqui pra mim. Você tem bronca do Carlinhos? Não, porque uh, depois dos tempos do, da gravação do Silvia as Gagas, ele fica sacaneando. Ele fica sacaneando a Gaguinha e a mim, fica fazendo essa é trollagem do caralho. É não é? É verdade ou é mentira? É, o que que É. <risos> Pra mim é uma pura mentira da Eu não tô falando palavrões. Não, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu não tô falando palavrões. É, não agressivas. quero palavrão, Sem palavrão. Vai. Eu não tô falando palavrões agressivos porque é. tem palavrões Melhor leves. Não tem, é, lógico. Mas um leve. Então, eu vou explicar uma Ih, coisa pra, pra, pra você. Dar. Não. Vai não? Não, não vou perder, não. Que ah. eu tô ajeitando aqui pra. Ah, pra a hemorroida. Esconder que hemorroda, o carioca. Para! Tá com a hemorroda! Para de sacanagem! Né? O negócio Ou a Calcinha, o tem que ajeitar a calcinha. Automóveis camisões ônibus de Volkswagen. Não, Vai. calcinha não, cueca! <risos> não é que tá nem cueca amarela. É isso aí, boleto! Quando você pode fazer a palavra. Boa, garoto! Eu não sei porquê! Não, olha aqui. Boa. Toda vez que eu falo a palavra calcinha, ele fala o quê? Automóveis camisão ônibus de Volkswagen. Não, mas para. tá bom, mas para. <risos> o quê? Não. Para. Então, esquece, isso. Calcinha, esquece. Para. Calcinha! Não! Não, que que você fala? Esquece! Para. Nos tempos é. do pânico eu falava, mas já, se o pessoal da Volkswagen... não basta o Carlinhos, é. Não, se o pessoal da Volkswagen ouvir isso eu falando, eu vou começar a fazer, receber o cachê. Exatamente. Calcinha. Cachê. É merchan. Um ca... okay. Não, cal... não merchan nada. Não fala, é, não fala. Não, é a calcinha. Carioca, é a para não, com chega, isso. Chega, chega, para. Carioca, para com isso.